para é, pra gente começar desde o início ali, falando como que, quais são as, as regras da, da boomerang, antes de explicar a conta aí básica, entendeu? Isso, da promoção, pra gente explicar essa parte aqui pra, pra galera, porque querendo ou não, a promoção da boomerang é um pouco complicado. Então, assim, é tem verdade. muita promoção que, que tem, pô, 80% da, do programa de pontos pro programa de fidelidade da companhia aérea. Show. Se você transferir 100, vai cair 180, 100 mais os bônus de 80%. Agora, no caso da Boomerang, ela dificulta um pouquinho o nosso entendimento. Por quê? Por exemplo, ó, são 35 na Latam Pass, lógico, se você for assinante dos dois, e 35 na Libelo, né? Então, muita gente acaba fazendo propaganda, a própria companhia ela faz a propaganda que são 70% de bônus, mas se a gente for fazer o cálculo aqui, e a gente vai mostrar como que faz o cálculo, não é isso que acontece. Não é essa, essa conta aí de 70%, a gente não soma a bonificação. Então a gente tem que ver o que, que vai chegar, o que, que vai voltar para a para saber se a gente está tomando prejuízo ou fazendo um bom negócio. É isso mesmo. Exatamente, exatamente. Estou mandando aqui a imagem aqui da, da tela do computador aqui da planilha mais ou menos como ficaria aí essa essa é, situação, nossa. né? A tua é, a simulação eu atualmente estou com cadê o um extratos? Ó, pessoal que participa das promoções aí de assinatura de clube. Eu tô, é meu terceiro mês aqui na Livelo e eu ganhei aqui, ó, dia 23 do 6, agora eu ganhei essa bonificação a mais que foi da, das promoções. Se eu não me engano, são três, três meses que você vai ganhar bonificação 300%. Acho que teve uma dessa, é 300% ou 250, uma coisa assim. E eu já ganhei no meu terceiro mês aqui, ó, 300%. assinatura 300%. Né? Ganhei aqui, eu fiz assinatura na promoção, dia 23 do 4. 12 mil pontos, é 489 por mês. Segundo mês, terceiro mês, aí já caiu a bonificação aqui. Ó. Pode ver que é a mesma data, 23 de 6, 23 de 6. Então, isso aí faz com que o milheiro né, reduza bastante aqui o valor. Por exemplo, olha só, considerando que eu paguei os três meses, o total aqui é 1.478,40 E aí, eu pego é, 48 pontos mil pontos que deu ao total né somando os três meses mais a bonificação transferindo aqui para Livelo com 25 que é a promoção como não tem um clube assinado no meu não tá assinado eu iria ter um milheiro aí final no valor de 24 e 64 né E aí eu também tá tendo a promoção né de compra de pontos com 45 não é isso 45% eu precisaria Isso. tipo se eu fosse transferir 100 mil pontos tem aqui 52 mil pontos para fazer essa compra seria R$ mil reais já ele não tá precisando de cupom de desconto dessa vez Normalmente as promoções que tem 45%, 50%, você tem que ter o cupom de desconto, mas dessa, dessa vez não está tendo. Bem, eu lancei aqui 25% como se eu te, eu não tenha assinatura, né mas caso você tenha, para a gente já ver o bônus máximo, eu vou, vou alterar aqui para 35%, se fosse a bonificação, transferindo aí 100%. Vocês entenderam né que aqui é a parte da assinatura do, do clube, os quatro meses os três meses mais a bonificação e eu comprando aqui 52 mil pontos no valor aqui de 2.200 reais e fazendo essa transferência para Latam de 35% aí com isso eu iria fazer aqui eu vou aqui na parte de vendas para mostrar para vocês a princípio você teria aqui na Latam disponível 135 mil pontos quando você faz essa transferência ganhando como o Luiz falou você tem 100 mil pontos você transferiu 100 mil pontos com 35 por de bonificação você ganhou primeiro os 35 os 35 mil adicionais na Latam. aí beleza só que como essa promoção bumerangue você vai receber de volta aqui ó uma bonificação na livelo aqui de 20 é, 35 também e aí você não tem gasto com esses 35 reais esses 35 mil pontos que você é, recebeu de volta você transferiu os 100 mil ganhou os 35 mil de bonificação e ganhou de volta aqui mais 35 mil na livelo e aí esses pontos você pode fazer o que que você quiser normalmente você não consegue pegar essa mesma promoção fazer o bumerangue no mesmo dia ela sempre tem um período ali para receber sabe rafinha quanto ter qual é o período aí para receber a bonificação da, da bumerangue tá sabendo aí ah, tu fala do retorno tem um tempo um né? no regulamento aqui, Até 20 dias úteis se você receber uhum. e tem validade aqui. aí de 24 meses Isso, e dois e anos ambos os programas um, exatamente dois, aí dois, aí depois não dá para mandar duas vezes né Exatamente você vai receber só depois Uhum. Mas que acontece muito, uma bonificação, tipo, você vai receber essa bonificação aqui de 35 mil no exemplo, né? Você pode esperar esse ponto, que com certeza, nesses dois anos, aí vai ter... Pelo menos umas quatro bumerangue novamente. Então Mano. aí você conte, consegue utilizar, né? E aí eu vou Exatamente. tentar mostrar, né? eu vou tentar colocar aqui para vocês como se a gente conseguisse fazer uma transferência novamente para Latam com a bonificação normal que é de 30%. Para a gente ver como é que ficaria é, o final mesmo, é, investindo tudo em Latam, esses 100 mil pontos que a gente participou da, da promoção Buda bumerangue. Nessa promoção você iria ter o um total de 180 mil pontos cento mil pontos e um total investido aí de três e oitenta centavos então é um valor aqui que você vai ficar com o um milheiro na média vou botar aqui no resumo para a gente ver aqui a média aqui tem vários cálculos porque é a minha conta principal e eu tô mostrando aqui numa conta que eu não utilizo para vocês terem uma noção então né, desse jeito ficou muito bom aqui o meu milheiro a média ficou com 19,28 e 28 um milheiro então é um valor bom para você adquirir é, é, pontos Latam é tá bem baixa que dá para lucrar bem com essa daqui diz aí Rafinha o principal é vender para particular né que o ganho é bem maior hora que a gente recebe ali no pix e é sempre gente de confiança é um indicado algum parente amigo agora se a gente botar na hot milhas vai estar tá ali agora com na faixa do que o Luiz falou de 2450 um lucro dá uma reduzida e é, é. vai receber daqui 60 dias né Exatamente. Mas dá para tirar uma grana, sim. É, o importante também é isso que você falou de 60 dias. O pessoal no mercado de milhas ainda não, não é para chegar na doida, já botando dinheiro, esperando que vai ganhar logo é. depois de 10 dias, 15 dias, não. não. Ideal aí os dois meses, pelo menos, para você receber dessa forma, né? Ou como o Rafinha também falou aí, se você consegue vender no particular, você consegue receber no Pix e aí é acordado entre as, as partes. Você consegue receber aí é, part... dividido normalmente. Mas você todo mês tem um, um, um ganho que você tem aí de milhas. E aí, Rafinha, a gente tendo aqui esses 8, é, 180 mil pontos aqui, tá quanto aí a média pra gente vender aí mais ou menos? 20 24? 24 hoje, 50, acho que ela, ela caiu é, um pouquinho, né? Hoje é 24. Né, gente... 24, 24. 24? É, coloca 24, 24, vai, 24, cai Por aí. 24 vai cair mais. Vou Mas ela vai cair mais. Ó, deu 4.222,25. Eu vou botar aqui na parte da venda pra gente... Uh, cadê? Aqui nessa planilha, ela é, é eu lanço aqui a parte de venda, é uma venda na Latam. Vou botar o total das milhas aqui para a gente tirar essa, essa média aqui do milheiro de 24,50, esse valor que a gente viu e aí dá um lucro bem considerável, um lucro aí de uh, 19%, 20%, quase é isso, mais ou menos esse 941 nessas nessa, nessa, condições aí. Olha, acho que eu vou entrar nessa daí, hein? Apesar, é, é, mas eu tenho, eu, eu não tô com assinatura, então para mim vai, iria reduzir um pouquinho o, o valor aqui. Isso, dá pra mas vir. eu achei interessante, eu achei interessante aqui, até porque eu ainda tenho, não sei se eu consigo, porque eu tô com pontos no, no C6, foi como o Luiz falou, né? Não vai eu entrar. Não, consigo, não vai entrar a tempo, mas eu tenho lá 30 e poucos mil pontos no, no C6, que seria interessante aqui. Você dava um lucro razoável. Tu tinha que ter mandado e... no spoiler, pô. pô. Qual que foi o... Que sabe, né? o custo aí de de aquisição? Foi custo de aquisição, Qual que foi o vendido, nessa... mano. O valor pô, de custo... O valor de aquisição. 3800, 3480 e 40 centavos. Nessas condições aqui que eu falei, né? É, 3, normalmente você faz assinatura, ganha então, uma ó, assinatura bonificada, é, dá livelo na tá mais ou menos. A gente tem mais ou menos então 27% de de rentabilidade nessa nessa promoção. Então querendo ou não, pô, para você fazer bastante. 27%, comparando com a ação, com a ação você não faz nem, nem um ano, nem dois anos praticamente, 27%. Então, só que querendo ou não, isso aqui é é igual eu falei para um parceiro meu, que ele foi mentorado meu, e agora é, virou amigo, Ele, a gente está empreendendo com o não é um investimento que você faz ali para ter renda passiva, tem os seus riscos, tem a sua administração, você tem que ter fluxo de caixa, gerenciamento de, de risco, então você está empreendendo, por isso que a rentabilidade obviamente é maior, entendeu? então quanto maior o risco, maior vai ser a rentabilidade sempre, beleza?